porque às quatro horas nós entramos em outra formação aqui de direitos autorais. Estão todos Ah, fazendo... já? Ah. Vamos fazer bem rápido aqui, bem objetivo, tá? E tu podes ir me ajudando aí, tá bem? Tá bem. É, abro a minha câmera para o pessoal me ver ou não precisa... Vocês... Pode, pode abrir. Enquanto é. tu abre... Meu mundo, é a... Eu vou reassistir essa, essas duas falas da professora Rita e da professora Tatiana e vou, para resgatar, assim, todas as indicações que elas nos deram, para ver se a gente consegue passar para um PDF, né? Todas as indicações, para deixar registrado, né? Lá no ambiente, todas essas sugestões fantásticas que elas nos trouxeram, né? E principalmente essa coisa do dia a dia, né? Que não está escrito em lugar nenhum, né? É, são muito pertinentes, né? Tá... Ah, é... Eu vou optar por deixar a apresentação maior e vou falando aqui para ficar mais visível, tá? Mas basicamente assim, ó, as informações aqui iniciais da minha apresentação já foram muito bem colocadas pela, pela Rita e pela Tatiana. Eu vou passar rapidamente aqui só para fazer a construção de uma linha de raciocínio, Tá? o que, que eu quero enfatizar? Eu vou enfatizar a quebra de barreira comunicacional. É, e a, a quebra de barreira comunicacional, por esse, por esse meu raciocínio que eu estou construindo com vocês, ela leva a possibilidade de os nossos alunos, principalmente os alunos com deficiência, acessarem os conteúdos em ambiente digital. Se recurso educacional como uma forma, como um apoio à comunicação de alguma coisa na atividade de ensino, por isso que eu trago esse vínculo entre acessibilidade em recursos educacionais e barreiras comunicacionais. Então, a minha linha de raciocínio segue nesse sentido para o final, a gente fazer uma análise muito rápida sobre as naturezas de mídias, tecnologias assistivas que podem quebrar as barreiras dessas naturezas de mídia. E aí eu não falo de uma, de uma deficiência específica, ou de algum transtorno, ou de alguma demanda específica de um público-alvo, mas eu vou falar em, em aspectos gerais. Bom, então, com, seguindo este raciocínio, tecnologias assistivas para quebras de barreiras comunicacionais, ela atende às especificidades de pessoas com deficiência, de pessoas ou alunos com transtornos neurológicos ou condições transitórias, que podem se caracterizar, por exemplo, por é, pessoas que tomam medicação forte, que podem ter as suas condições de concentração afetadas, é, transtornos, por exemplo, como... É, dislexia enfim, não só as pessoas com deficiência com, a, com, a, com aquelas condições de contorno específicas ou aquelas limitações específicas, mas aí sim, todo mundo vai ter uma necessidade específica e aí até eu acho que a Tatiana que falou, né pode servir para pessoa com deficiência com pessoas com transtornos neurológicos, condições transitórias e pessoas que a princípio elas não têm alguma limitação explícita, mas pela própria condição cognitiva podem ter mais facilidade com uma forma de acesso ao conteúdo do que com outra. Então, na medida em que tu privilegia ou dá acesso às diferentes é, a... para chegar no conteúdo, na verdade tu está potencializando o aprendizado de, de todo mundo. Então, neste sentido, seguindo esta mesma... Esse, essa mesma linha de raciocínio, indo para a parte mais prática, de que forma que efetivamente a gente promove a acessibilidade em conteúdo. Eu trago aqui um exemplo de um resultado do Proedu, que é o projeto que a gente executa aqui no IFSU, a Fabiane participa, tem alguns colegas da UFPEL, a gente tem parcerias com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal do Ceará, a CETEC-MEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. E desses quatro anos, né, o Proedu um, um, é um repositório, é um berço, onde vocês encontram recursos educacionais digitais, estão colocados lá dentro, é, para é, formação e capacitação profissional em diferentes eixos temáticos e com diferentes naturezas de mídia. Então, estudando a, a, ao, ao longo desses últimos anos, esse, esse problema de como dar acesso aos conteúdos em diferentes naturezas de mídia, e eu chamo de diferentes naturezas de mídia, por exemplo, um arquivo textual, que pode ser um, um documento do Word, um documento em PDF, um audiovisual, é, pode ser uma animação, pode ser só um áudio de um podcast, então tem estas são as diferentes naturezas de mídia. Como é que se promove o acesso ao conteúdo para a pessoa com deficiência, dependendo desta de conter uma tecnologia assistiva diferente. Por exemplo, é, uso como metáfora é, o vídeo. O um audiovisual ele pode ter legendagem, pode ter interpretação em libras, pode ter audiodescrição. Tem três tecnologias assistivas que dão acesso ao conteúdo do audiovisual de formas diferentes para pessoas com características diferentes com preferências diferentes ou com limitações diferentes. Nesse caso aqui, aí dentro da recomendação técnica de acessibilidade que trata desse assunto, tais, com acessibilidade e, e levando em consideração essa discussão sobre as naturezas de mídia, a gente tem essa tabelinha com as tecnologias assistivas, que são selos que atribuem ou que, que mostram a, os recursos de acessibilidade que cada recurso educacional do Proedu pode ter. Então, tem audiodescrição, tem a legendagem, é, desculpa, a língua brasileira de sinais, tem legendagem, a transcrição de voz para texto, que é o que está especificado ali em transcrição de áudio, né? Tu faz o reconhecimento de, de voz em um recurso computacional, e, e aquela, aquele software faz, escreve o texto a partir da tua fala. E acessibilidade em interface, porque não adianta nada tu teres o conteúdo colocado, disponibilizado com acessibilidade na internet, se a forma de se chegar a esse conteúdo também, também não quebrar barreiras, quebradas na verdade. Então, tu tens que ter acessibilidade nos portais, nas páginas onde esses conteúdos estão é, armazenados. Então, vamos para a prática. Né? Como é que se faz acessibilidade na prática? O que, que eu tenho neste slide? Tenho três imagens, começando pela da esquerda. A da esquerda é um software chamado Web Caption, né? que é um software que tu não precisa instalar no teu computador. Tu acessa um o endereço na, na web, fala e esse software ele vai capturando a tua voz e vai escrevendo em texto na tela o que tu tá falando. Qual é a diferença, o grande diferencial deste sistema? Ele erra, como todo o reconhecimento de voz feito por software, ele se equivoca, pela, pelo tom da voz, pela clareza que a pessoa fala, ou pela própria qualidade do, do software que faz isso na programação, nos recursos que ele usa, até a própria acafone pode interferir na qualidade da transcrição, só que esse software ele tem um algoritmo, que é uma parte de, do programa dentro dele que faz uma análise de contexto da frase, e ele troca as palavras que ele identifica que foram colocadas de forma equivocada ali e e aí ele corrige o contexto da frase, e a transcrição do texto fica excelente, ele comete muito pouco erro. É, é bom, por exemplo, para usar com surdos que leem português, mas por algum motivo não há possibilidade de interpretação em Libras. Sempre a interpretação em Libras é mais recomendada, mas é uma emergência, não tem como promover a quebra de barreira para um surdo porque não tem interpretação em libras. Se ele lê em português, tu podes usar esse recurso, ou ele usar o recurso lá na ponta. Ele, eu, eu falo, se algum colega surdo estiver na outra ponta, ele pode usar esse aplicativo para pegar o que eu estou falando e ir traduzindo para texto. Ou a conversa serve até para quebrar a barreira comunicacional num diálogo. O, a imagem da direita abaixo, Fazer a inclusão de interpretação de libras em vídeo é, é recomendado, mas as normativas que são é, oriundas da NBR e da, e da Ancine, elas já são mais antigas e elas não levavam em consideração o fato de a gente assistir hoje em telas menores, nos smartphones, nos vídeos, como a gente assiste muito. Hoje, conteúdo, consome muito conteúdo nos dispositivos móveis. Uma janela de libras que é pequenininha, num cantinho do vídeo, quando tu abre num telefone celular, no, no, no smartphone, praticamente tu não enxerga o intérprete. Se a quebra de barreiras é para esse público surdo, tu não está privilegiando o público ao qual esse produto se destina, porque ele não vai conseguir nem perceber direito qual é o sinal que o intérprete está fazendo numa janela que tu quase não enxerga. Então, a, a, a gente está subvertendo um pouco as normativas atuais, fazendo com que o intérprete ocupe um espaço maior, um espaço maior na janela do vídeo, e o vídeo tem um espaço menor, então é mais fácil de visualizar a sinalização do intérprete. Essa é a lógica. E acima... Isso num vídeo gravado, que tu edita e depois tu disponibiliza. E acima uma live, uma palestra que eu participei ontem, onde nós tínhamos nos bastidores, antes de iniciar, nós estávamos conversando e ajustando a, as ações junto com os intérpretes. As, as duas janelas abaixo à esquerda são das intérpretes. Era a Ana Lu, na verdade tinham três, tinham duas que estavam compartilhando o mesmo computador, estavam em casa a, a Elisa e a Ana Mercy, e, e a Ana Lu. Bom, e elas se revezaram depois no, no momento em que a live começou. E aí estava eu, o Walter, a, a Rosane e o menino, o, o Rodrigo, que era o técnico que estava nos ajudando com o sistema. Então, situação... gravada num vídeo, editada e a transcrição de voz para texto, para quebrar a barreira comunicacional ou barreira de acesso ao conteúdo, que é pela minha... Lógica, pelo raciocínio que eu estou apresentando para vocês, é a mesma coisa. A gente quebra a barreira comunicacional, logo, usando recursos educacionais como apoio a uma comunicação, a gente pode tratar uh, as duas coisas uh, dentro do mesmo escopo. Na prática, seguimos lá, vamos para o próximo item. É, audiodescrição. É a mesma coisa, assim, ó, as normativas para quebra de barreira em audiovisual, elas vêm de ambientes que não são educacionais, vêm de produtos culturais, existem regras específicas, mas não dão as informações para o contexto educacional para potencializar o uso dessas tecnologias num produto, num recurso educacional. A audiodescrição é a mesma coisa, ela não foi criada para se fazer... É, quebra de barreira em, em produto educacional, e é usado em audiovisual também. Por exemplo, eu trago à direita, é, trago à direita em cima, uma pesquisa rápida no meu perfil de, do, do Netflix. Eu busquei lá, na busca do Netflix, audiodescrição, e veio zilhões, o retorno da minha busca, trouxe zilhões de filmes em todas as línguas que tinham ali disponíveis no meu perfil, com audiodescrição. Então, um, um cego pode assistir ao, uh, um filme no Netflix, mas ele não pode ir no cinema aqui, no, no, no nosso cinema aqui do shopping, assistir filmes porque os filmes não têm audiodescrição. Um surdo não pode ir no cinema porque não tem interpretação em libras no cinema. Né? Então, ele não tem a, a possibilidade de fazer isso. No ambiente educacional, a gente tem a possibilidade de fazer audiodescrição dos nossos audiovisuais. E existe um guia prático que está no Proedu, que eu tenho o link ali colocado no slide, que vocês vão poder ter acesso sobre como fazer audiodescrição didática, que é um outro viés de audiodescrição, que é diferente da audiodescrição para produtos educacionais. Tá? É, seguindo rapidinho, para não comer tempo demais, é, temos a possibilidade de fazer legendagem. A legendagem é um outro pepino Porque a gente pode ter um vídeo e subir para o YouTube, por exemplo Que é um repositório de, de, de audiovisuais E o YouTube faz a legendagem automática Mas vai cair naquele problema que eu falei lá do web captioner Lá na quebra de barreiras para surdo Ele gera muito erro E a, e a legendagem automática do YouTube fica normalmente muito prejudicada com o e aí o que tu faz? Tu baixa a legendagem, o arquivo de texto, da legendagem do YouTube, vai para um software de, de edição de legendas, que é esse que eu apresento aí nessa tela para vocês, e tu corrige todos os equívocos provocados pela, pelo reconhecimento de voz do YouTube. E aí depois tu sobe a tua legenda personalizada de volta lá para o YouTube. Ou tu pode ter um roteiro de legendas, de legendagem que alguém vai fazer assistindo o vídeo e depois inclui direto na edição do vídeo, dentro de um software de edição de vídeo, o arquivo de texto da legenda. E, para encerrar, a acessibilidade aqui também foi citado acho que pela Tatiana, né, sobre a verificação. Não, pela Rosângela, que entrou rapidinho lá, falando sobre algo que ela viu no que está disponibilizado no e que a, que a Fabiane botou. A Fabiane produziu os tutoriais sobre como promover a acessibilidade em conteúdo textual. E aqui eu mostro a, a, o, os recursos no Word e no PDF. Tá? Então, os professores normalmente não sabem como fazer a verificação de acessibilidade em, em conteúdo textual. Mas, basicamente, era isso. Eu acho que depois, essa parte do na prática caberia um workshop, assim como eu é, indiquei ontem, fazer um workshop sobre a, a edição de vídeo, um software mais robusto, né eu acho que essas coisas mais práticas também seriam bastante interessantes fazer um workshop para botar a mão na massa dentro dos conteúdos dos próprios professores. A gente faz as duas coisas, né bota a parte teórica a funcionar em benefício da, da prática efetiva do trabalho do professor. Acho que era isso. Obrigado. Ficou à disposição. Obrigada, Raimundo. Eu acho que a gente vai desenrolar aí, a partir de agora, uma sequência de workshops agora, né, Rosaura? Acho que encaixaria muito bem agora os workshops, né? Já deu para... Sem ter... dúvida. E outra Não, coisa tá... também que eu estava é, comentando... Já... Né? fazer live sobre o assunto. Eu acho que, que nós precisamos abrir essa discussão. né? Conforme a professora Tatiana diz, a gente vai ter muitos alunos surdos e outros alunos né? Uh, com outras uh, deficiências, e a gente vai ter que lidar com isso. Rosaura, uh, só uma um alerta. Eu pedindo desculpa pela minha ausência ali, que... Mas só um alerta, assim, em termos de, de universidade, hoje nós temos 14 alunos surdos, 10 alunos autistas, e 35 alunos com deficiência visual e depois tem as outras deficiências intelectuais, nós temos muitos. Então, nós temos uma diversidade entre os 200 alunos que ingressaram por cotas, que merecem esses workshops, com certeza de repente, 35 alunos com deficiência visual, é uma gama muito grande para salas de aula, sem contarmos as questões cognitivas, né, as deficiências, a dislexia, ah, temos até adaltonismo, então, toda essa dimensão é fundamental. Perfeito. Pessoal, peço desculpa pela minha falha, e depois a gente pode conversar pelo que está no final dos slides ali. Rita, e é uma minha, <risos> É uma pena que nós não temos tempo, mas isso acontece cotidianamente agora conosco. né? Mas é só para dar um aviso aqui, que nós do NAT, junto com essas parcerias todas que eu citei lá na frente, estamos já pensando em né? que eles também precisam de alguma formação. Então, e incluir esse universo também nas formações dos alunos. Eu acho que, como foi relatado aqui, eles vêm de experiências diferentes, eles vêm né, de, de várias regiões com várias uh, possibilidades de acesso e que seria importante a gente trabalhar em, com esse grupo formando, capacitando para essa vida acadêmica e, e a dinâmica que ela nos traz. Né? Bom, é nós vamos nos encaminhando para o final, eu só vou, a minha, a minha contribuição vai se resumir a, a uma frase que eu ouvi ontem em uma live que o Raimundo participou com a professora Rosane do Departamento de Inclusão da, do Instituto Federal, é, onde ela disse que na dúvida aperte o botão da empatia, né, e eu acho que na, nessa área que a gente trabalha de acessibilidade, a empatia é o sentimento que precisa estar mais presente, né, sempre se colocar no lugar daquele aluno, né. Uh... É, eu acho que também, Fabiane, a afetividade, uhum. a gente tem que lidar com afeto com o nosso aluno, não um afeto, né, mas um afeto que, que possibilita o crescimento, que possibilita a integração, o acolhimento, né, isso aí, finalizei porque nós só estamos atrasada, desculpa. Isso aí. Estamos em contato com vocês pelos fóruns, por e-mail, alguns já têm o meu WhatsApp, né? A gente pode ir conversando uh, a respeito do assunto, eh, sugestões para melhorar o ambiente, né? Nós queremos muito, muito, muito ouvir todos vocês, né? Todos e todas, para melhorar cada vez mais. Agradecer à professora Rita pela disponibilidade, o Raimundo, a professora Ai. Tatiana precisou sair, deixou um abraço para todos vocês e agradecer de uma forma geral, como eu disse ontem já, agradecer o tempo que a professora Rita, o Raimundo e a Tatiana é, doaram é, para todos nós, para que a gente possa crescer nesse processo. Né? Então, muito obrigada e quem tiver uh, na formação de direitos autorais já pode ficar, a gente faz um intervalinho breve aí para os professores do próximo curso uh, se organizarem né, para a gente começar a próxima atividade. Ah, Muito uh, obrigada. Fabiane? Sim. A tá escrito saia, eu vou encerrar a gravação para gerar dois... Então, Fabiane é, é testemunha, a gente tem uh, discutido bastante sobre isso, Escolar a parte de curadoria tem me interessado muito é, e tem conversado com algumas pessoas sobre isso, da importância que é da gente não ficar reinventando a roda fica, e, e buscar bons conteúdos, e aí tem o ProEdu, depois os professores devem conversar com a gente sobre isso. Bom, uh, me, apres me apresentar rapidamente, né? meu nome é Cristiano, sou coordenador adjunto do NAT, é, que é um digamos, um, um, uma unidade criada recentemente para dar suporte tecnológico uh, e pedagógico também uh, ao calendário emergencial que, que ocorre nesse momento na, na Universidade Federal. E, e o que vier por aí, né, que e provavelmente outubro, novembro dezembro, uh, o próximo calendário também será muito similar a, a esse a calendário emergencial que, que está ocorrendo. É, então, uh, uh, a gente vem enfrentando diversos desafios né, e, e tem tentado uh, vencer esses desafios com, com a capacitação, com a formação uh, dos colegas professores e nossa também, a gente vem aprendendo muito, todos nós uh, estamos aprendendo muito nesse momento. E agradecer então a parceria né, do Otone, do, do, do Raimundo, da né, própria Catarina e, e, e a coordenação, digamos assim, da, da Fabiane nesse processo aí de formação. Então, eu passo a palavra aos professores e, e vou ficar aqui escutando e, e depois a gente interage. É, nas formações que eu tive mais à frente, normalmente fiz uma introdução assim ao assunto, mas deixei livre para, para os participantes conversarem conosco. e de certa forma, é um canal que fica aberto para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Tá, pessoal? Então, passo a palavra. E agradeço, então, a participação de todos. Obrigado. É, é, eu eu vou iniciar, então, como a gente conversou rapidinho, agora acertamos as pontas aqui, a sequência da informação, e vou apresentar uma, uma uma introdução que talvez fosse a introdução que tu farias, Christian, mas um pouquinho mais filosófica, apesar de a gente muito em questões bem objetivas e práticas, pelo menos eu... Das, das formações todas que eu tenho participado junto com vocês aqui, é de mostrar, de fato, soluções para coisas, para problemas, né? para barreiras que a gente tem que vencer e, e estamos enfrentando no, nesse momento, nessa condição que a gente está vivendo. E eu vou trazer um pouquinho só é, para é, criar assim, uma condição de entendimento sobre um movimento que é um movimento de acesso aberto, que é um movimento que se desenrola em nível mundial e vem aí ganhando força nos últimos anos e que pauta esse, esses esforços que a gente está trazendo para vocês. É, basicamente, assim, o, o, o porquê trabalhar dentro de instituições públicas com a, a abertura do acesso aos conteúdos que são produzidos sejam eles educacionais ou institucionais, né, dentro dos ambientes acadêmicos. E começo mostrando para vocês a base disso, né é até um pouco filosófico, não sei se demais, mas acho que é interessante a gente entender que o desenvolvimento da civilização ela sempre vem acompanhando históricos específicos e sempre vem aliado a um conhecimento que é compartilhado naquele momento latente histórico para que a civilização pudesse vencer barreiras né, e avançar. Então, as tecnologias em si, elas vêm disso. assim ó Te digo dois exemplos do desenvolvimento da civilização, por exemplo, a Revolução Agrária, que é, ocorreu há 10, dois mil anos atrás, onde o, o, a civilização ela sai das cavernas, se estabelece, Dessa desse estabelecimento, um local para é, poder desenvolver a agricultura surgem problemas que demandam tecnologias para plantar, tecnologia para colher, tecnologia para armazenar alimentos. E isso surge com o compartilhamento de conhecimento necessário para vencer esses problemas. Então, o conhecimento livre é uma condição que acompanha a civilização desde sempre. Né? Então, lá pela Revolução Industrial, no 1700, 1800, de novo, a mesma coisa, tinham problemas inerentes àquele contexto cultural, que pelo compartilhamento de conhecimento livre se venceram as barreiras, se produziram novas tecnologias, a civilização avançou. E a gente está enfrentando isso de novo, a está com baita de um pepino na mão em função de uma pandemia... né? e a impossibilidade no momento de fazer atividades é, presenciais, mas nesse meio tempo surgem barreiras artificiais, fronteiras artificiais, que são as nossas leis que é, criaram normativas e aí o um conhecimento livre, aliás, o conhecimento perdeu essa característica que sempre nos acompanhou. Uh, e nisso vem, na era, depois destas fronteiras artificiais, a gente está com um, um movimento mundial acontecendo que tenta recuperar o conhecimento livre. E esse movimento ele trata de abrir os dados ao público e de promover o acesso aberto a esses dados. E aí, obviamente, envolvem movimentos no Brasil, que, que o Brasil faz parte, o movimento é a Agenda 2030 da ONU, eu não vou entrar em detalhes dessa agenda, mas ela tá, o, o link está na apresentação, que eu vou passar depois para a Fabiane. E o Governo Aberto, que é um movimento que é, é gerenciado no Brasil pela Controladoria Geral da União. Então, as informações todas do governo, elas devem ser públicas e envolve também outras frentes Inclusive, a educação entra nessa sala. Nessa, tanto da gente falando sobre isso, tá? só para vocês terem ideia, é, o MIT hoje é, é uma referência em conhecimento aberto, em dados abertos, de, ou acesso aberto a recursos educacionais. Lá em 2000, o MIT começou um esforço, que era o OpenCourseWare, que hoje é referência em conteúdo educacional livre. A única diferença, o que é esse movimento? O MIT tem todo o conteúdo de todas as disciplinas, de todos os cursos do MIT estão livres, o acesso ao conteúdo é livre, só que tu tens o acesso ao mesmo conteúdo que qualquer aluno do MIT tem, tu só não tem a grife, tu não tem o, o, o diploma do MIT, mas o, o que os professores distribuem para os seus alunos lá Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode, pode acessar. Ah, então, esse movimento começou em 2000 e, e o MIT foi um dos do, das molas propulsoras dentro da organização uh, dos, dos estados da, da ONU, foi um dos propulsores desse movimento lá dentro. É, e aí o que, o que vale é, é o diploma para eles lá se for o caso, né? Mas o produção de conhecimento ela deve estar publicizada para qualquer um. Feito isto, eu encerro essa introdução filosófica e passo a palavra para o Otone que vai falar sobre os desdobramentos disso em curadoria. Não é isso, Otone depois a faria uma apresentação mais específica derivando a partir do que o outro falar. Então encerro aqui minha parte. Agradeço a oportunidade e passo a bola.